Ah, boa tarde amigos, sou Maurício Malcoca Hoje vou fazer um vidinho aqui, uma demonstração que das variônica, É a vara telescópica e a, e a número 2, as amarelinhas E também uma demonstração do pêndulo Nosso amigo Edson o que vai gravar Vamos colocar aqui Ver se vai dar para pegar aí a corrente inteira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 Vê se nós chega em né? algumas pedras boas aí pra baixo, né? É, essa ela tá saindo em pedrinha mais... Meia é fraca ainda. Tem uma pedra boa aqui. É, mas não sei não. Esse carro, o rosto dela aí tá... Tá difícil, hein? Esse tá reto balão. Deixa só descartar é essa aqui pra lá. Vai... Ah, vai chegar nela sim não apruma mais ele agora não aqui aqui ó deixa mais aprumado um pouco aí para nós abaixar ela lá embaixo aí eu acho que saiu uma coisa que bom aqui viu ah, saiu uma cabeça boa aqui ó uma cabecinha aqui bonita rapaz Tem que tomar cuidado até com o zóio, porque no zóio também é coisa à toa. o mesmo bater uns ponteiros para temperar.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 Olha, mas tem uns aqui que parece caco de vidro, né? Uhum. Oi, aqui, Oi. É, parece sendo um caco de vidro, né? Olha aí ver. Parece vidro, hein Tão branco que é e aí. Já tem um trânsito de carro, hein Tem pedra bonita, hein canto uhum. hã? aí, branquinho, isso uhum. vai ter um pedaço. Pode ir lá, tem um campo, ah, rapaz. Vamos passar pra fora. Ó, essa é uma bonita aqui no meio dela. Rapaz. Olha aí. Mais um grandão, né? Ó, olha essa... aí. Aqui é dia de do domingo, nós descanso e carrega pedra, né? Vou caçar umas pedras arrancadas por aqui. Vamos ver é se nós achamos alguma coisa bonita aqui. Aqui, ó. Parece ser um pedacinho de vidro, ó. Parece que é um diamante. Tá aqui no meio ali. Olha aqui. Oi? Oi? Oi? Branca, branca, branca. Ah? Ah, é. em pimenta. Tá? Ah? Tem Ah,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 vamos hum, ver o vídeo bom <risos> vamos começando Se alguém vem pro outro lado. Rapaz, já tá do... Ó, desbeiçado, hein, rapaz? Vê ver se tem alguma coisa... Ó, tem uma pedra boa aqui na cabeceira dela, hein? Ó. Tem outra no fundo, ó. da boa já bate ela aqui assim ó é bate ela aqui ó né? aqui não aqui arrancando essas aqui sem quebrar ela vai ter que mudar o jeito aí baixa mais o ponteiro para cá para o lado quebrando, quebrando. Vai quebrar, João. Não, peraí. Olha aqui, ó. Olha o veio dela aqui, ó. Hum, pode bater aí que vai. Pode bater até pula. Deixa eu deitar, mano. Aí. Aí. Ela tá quase pro braço danada. Deixa essa daqui, ó. Ela tá, ela tá quase pulando, não? É aí mesmo quebra essa cabeça aí, matou na mão, né? É. Oi mesmo. lá vai, lá. Ela vai dando volta aí ó não pode pular aquela via tá quase pulando ó olha já tá indo quase sozinho Ó, é. oh, essa aqui é boa, essa, aqui é boa essa, aqui vai levando, essa boa não é boa Essa é uma gema bem bonita cara. Sobre essa aqui, ó. É mais fácil entrar nessa. Uh. Ah, mano. eu vai lá o meu Já tá quase para dar um Ah, estou louro. E ó, vem lá pra cá agora. Vira o corpo. Não, arranca essa pipete dela. Ufa, uh, tá estourando as de bosta, não quer estourar de vidro. É a marreta, né, que é estoura coisa que não quer hein? marreta bate aí de topo aí ó estrelar ela mesmo se ela estourar onde você bavar ela já vai estourar lá onde nós queremos também Se quiser catar umas pedras bonitinhas só vir num lugar desse, né? Assim. Aí, ó. Pedra bonitinha, né? Parecendo vidro. Rapaz, essa pedra meio alaranjada meio aqui eu tô achando que é é uma morganita, cara. Foi aqui. Ó.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 Ó, quase leidoso. é um leitoso. E... não vai chegar nessa pedra. Não, é que, uhum. é o que você quer Uma porrada aqui assim, ela aqui, ó. Oh. vai arrebentar aí. Deita mais um pouco o pontinho ela vem mais para cima Tem um pedacinho dela aqui, agora você colocou? Uhum. Estourou aqui, ó. É, mas ela parecia melhor, hein, rapaz? Hum? Parecia que era bem melhor, né? Mas tava bonito. Ela estrondou, ela estrondou né? mas ela tá com uma camada boa rapaz, essa pedra precisa fazer um teste dela aí deixa não deixa quieta essa aí aqui ó tá ah, essa aí não adianta essa aí não tem nada né? Bom, só para tirar ela já para limpar mesmo por cima Estou ficando meio bom. Hum. E ó, tira aqui, é aqui nessa cabeça. Agora é aquele lugar que você queria. Não, não, não, não. é? Nossa cabeça aí. Hum. Aqui? É, arrebentou a cabecinha dela. Ah, saiu o um pedaço dela. Olha que coisa bonita, cara. Né? Ó, ainda linda. linda.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 ser é um pedaço bonito aqui. É o mesmo, hein, rapaz? É uma gema bonita, né? Esse outro não. Esse aqui tá bom. Aí vai sair alguma coisa boa aí, viu? Ó. Oh. Hum, mas nem saiu. Olha aí. Olha. Olha a pai, olha outra, e que ia sair é alguma coisa boa Aí dois pedacinhos pequenos, mas é lindo, né? Oi. O que outro ó. Outro, outro. Oi. Muito bonito, hein? Assim desse aqui, dá para fazer uma geminha Dá para tirar alguma coisa Não Bom, nós vamos encerrar esse vídeo Porque ele tá ficando muito longo Oi, rapaz hum. Olha que coisinha tá Depois é um diamante lapidado na ponta Hã? Ó Nossa, pedra bonita demais, né, rapaz? Vai sair uma boa aí, ó. Aí, ó. Olha que pedrinha. Olha os cavaquinhos que ficou aqui, rapaz. Coisa bonita. Olha aí. Não vou é. jogar fora, não. Olha Essa pedra já é tá boa, hein. Olha aí. Olha. olha que pedra bonita que saiu, Aqui. Oi. Bom, nós então vamos encerrar o vídeo. Encerra tão aí, ai, cara, ai, cara. Ai, já está ficando com mais de 20 minutos. Vou, assim. vou dar uma mostrada aqui na paisagem. A mococa tá bem lá para o fundão. Lá. E aqui é uma cana para tudo lado para você olhar. É uma paisagem bonita aqui afora. Pessoal, quem tiver interesse aí das variônicas, se inscrever no canal. A descrição está embaixo do vídeo. E até o próximo vídeo.